tá mostrando pra você nas streams, nos vídeos, como você pode se divertir. Então, usa lá o cupom FELPS pra você tá ganhando 15% de bônus. E é isso, galera. Bora pro vídeo. Tamo junto. Valeu. Ixi, será que o Otá vai querer? É, ele é Vou ele. Chega no Henrique lá, galera. Fala pra ele aceitar esse cagão aí. Tem um cara com o nick de FELPZERA lá, mano. Será que é o Henrique aceita mano? Cadê? Óbvio, aceita aí, Henrique. A tá olhando pra nossa lobby falando, ó, oh, tem um cara com o nick de FELPS lá. Sim. <risos> vai, fi, aceita aí, Henrique. Ele tá fingindo que ele tá vendo, que safado. Esperando o jacaré aceitar. Bixi, fudeu. O menino vai vir bravo agora. Bora jogar depois, vagabundo. Bora, vagabundo. Reportar toxicidade, eu vou reportar. Mano. Fala direito comigo, que eu tenho ADM agora. Vou dar ban. <risos> Guys, era, exclamação GG Drop aí, quem é, puder que usar sei. meu cupomzinho aí, que tá dando 15% de bônus. Tá tendo um código aí pra você também brincar lá no site de graça, lá, tem uma rodadinha pra você jogar lá de graça, pegar uma skin. É uma e é nóis. Mano, é pior que é muito o computador do Ele sai caverna aqui, é um Ah, pra ver ele nem é um dos problemas, mano. O problema maior ali é o PP, velho. Eu tinha saudade quando a 9 era fodida, mano. Nossa, eu arrebentava com ela, mano. O janela, né? Nossa senhora, mano. Na cama, mano. Sério. Era muito roubado, velho. Muito roubado. E a pé bêêêê, XN? Dei, daí, daí. meio ainda, guys. Eu Pode ser cada palácio. Eu Por enquanto... Um um meio meio. Um meio um meio. Três. Três, um três meio rato. Pequeno, rato, rato. Agora. Comendo liga esse pó. com você. Ele foi errado, foi, eu vi ele descendo Tô no cu já, mano Beleza, é? que eu tô ah, é vocês. Fica aqui, tá B, tá B, tá B para, Vai orto. ter L, vai ter L Vai split L, split L Mais um Sim. lá atrás do rato, guys. Passou o bomb já Dois bomb Bombe Dedo o bomb Bombe tá 1 L, L caiu o bomb Bomb Mortou L Bomb ainda Tô abrindo pra direita o tá? Tá Abriu um Colete Só um, né? Agora que eu vi. Sim. Ai, no cu, não! Nossa. Pra quê? Mano, eu juro que você, eu falei, vai, se você for matar, você vai matar, irmão. Vou parar aqui, carregar na tua frente, velho. vai abrir na mira se parar. no fade eu peço. Vai abrir meio na mira, ó. Vários, vários. Peguei meio pra ajudar. Carroxão morto. Mais. Esquenalto. Carroxão Ele gosta. Ele, ele gosta. gosta. <risos> Adoro. Portão hoje, na B. Nada rápido, é na agora. <risos> Não, não tem, tem coisa. coisa. Pode comer, aí, comendo, Comendo, comendo. Na smoke do JB. Ah, lá, assim um. isso, ah, isso. Último sanduíche. Como é que tá Você sabe dar o Pé Lago? Tá, da frente, é, né? Si, é esse. É, eu travo, eu é, Vamos lá, meio aí, ó. Uma flash pra vocês aí. Batei meio, guys. Se quiser bater. Primeiro, Virou de aérea. Ele não passa, só as cadeira ou carroça. Um dos Boca dois. Capiriga. Meio dois ah. meio. Três, quatro, meio, Quatro, meio. Baga meio, baga meio, meio, guys. Vem bater meio. Vou vem meio calma. Peguei dois meio, Guys, pega meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Calma, calma. Mega Pé minha, tá? morto. Meu Deus, tá, cadeira, cadeira, cadeira. Mano, Ai, sério, o vale. que que foi isso, cara? Luta 280, velho. Tamo junto. <risos> <risos> Obrigado pelo seu sub, hein. Mano, eu juro para você, eu atirei Todo mundo Feio, passando, velho, todo não mundo, e né? os cara não sabia da onde tava tomando é, é por causa da é M4-1S, um cara a Cego, conta Pidge a tá... Três carrosas ali velho. É, é, é, é. Mais um, mais um carroça, mais um carroça, guys eu Joguei carroça Mal tomar eu a pra... Rato eu... aqui, rato, rato Comendo a liga, comendo a liga rápida Pessoal era já. Fez, já. Fez já fez mais disc B, fez mais disc B Tô perdão, vai, vai, vai Tô de cara Alguém panga mesmo por cima? Não tem, não. Vou vangar, vou vangar, Flash meio. Cadeira. Tô cravado. Cravei, cravei. Não sai. Eu acho que escutei Saiu, saiu já. Não, tá na cadeira sozinho ele, mano. Eu vou deixar ele. Caverna, caverna de diabo, caverna de aba. não consigo abrir mais. Tá. Vou cravar pra você. Vou esblocar o palácio. Vira liga pra mim. Vira a liga pra mim. Cura o LM. Comeu, comeu o palácio. A areia caiu. Dois, dois, dois, dois. Não consigo fazer mais nada. Que isso, mano?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 ah, a WP tá quebrada, tá quebrada, mano. Tá foda, velho. O Jacaré tá... Tá sendo o no meio. Que pode, pode esquecer. Nunca vi perder. Não perco, não Não ah. Boa. Aí, do mercado, que é ok, de vida. Que okay, já, tá. Vai tá ser bem. pra ver, mano. O cara tá muito... Eu tô indo com costas B, vai travando B, vai travando. Não vi B ainda, B. Tá lá em do cima. Do mesmo, bem em cima. Caiu. Pulou, pulou. Não cai mais nada. Eu só eu... ele, só ele, só não ele. Morto. Só ele. Mano, eu tenho. Moscou, moscou, vamos Spa não? Eu acho que, Tem a que a rato tá rápido. L, L. Meu Deus, que susto! Vocês é esse, porque tá ligado? Pergunta. Caiu, caiu palácio. Passou, passou. Mais um, mais um Spa. Spa Morto. Boa. Mas... Sumido bad, Liga meu Tá de joga, boa eu. pai, tá de boa Relaxa Ele saiu bem na hora que... Tá de boa pai, relaxa Jogou bem fez, algo, fez algo, tá Mano, é fake que isso aqui se pode é. ver não tem, um um tem um um um nada um tiro só não, não jogou jogo. jogo. ainda, eu não tenho nada meu meu meu, meu, meu Tentei na direita aqui nada. É. Mais um, mais um, mais um Mais um, tá. mais um, acabou Eu vou, vou bangar a TV pra vocês, tá? Tá, bang tá. que ele vai estar tá naquele pixel bugado lá Aham, uh -huh. Banguei tá Lá mesmo Tô cego Liga Liga, liga aí. Vou virar a L aqui Abrir a janela, um anel, você abre L, abriu Abriu a L Ai, ah, esse L, mesmo L, L, L, L, L morto, morto. Um a janela não, a gente faz. isso. já Tô liga, liga, liga. Não, Toma, liga. Tô. Não, tô, Nossa, tô só saindo aqui, véi. Pode ver que Clica, jacaré. Outra. Caramba. Nossa! Tô mirando Django. Mentira. Ah, não, galera. Ah, ai, não. Ai, ai, ai. Ah, não. Não. Ai, guys. Mano, acho que ele vai apagar essa porra aí. Exclamação mira aí, que quer saber essa mira? Deixa passagem Tá Apagou, não apagou Peguei passando... Liga Nada errado, liga, sim. Scout, Scout é, guys. Eu, eu vou, vou, tá. vou malar a janela, depois da smoke Tá, ninguém é. pra esquerda a ah, é vou Calma aí, calma aí eu eu Passei de ângulo, de ângulo, cara, ar, ralo, tá. jungle aqui, segura Genrala, jungle Cabeça é morto Tô pegando uma Bacetegas pra vocês, mano Pode ter que tá? Não quer pra lá, tem bastante scout, guys. Vai ter, pra... vai ter. Tá, é, tá, aqui. Tá bom, é, é, é. tem cor. É. Cuidado ali. Os dois ah, tá, B. Tá, tira tá, tá, tá, tá, tá, tá. tá. a aí, vou pra porta. Tirando L. Porta de scout. Quero ver, quero ver com porto, você. Out. Morto. Tá B, tá B, espalha. Ele é meu. Dead. Paguei meio, buguei costa. costa Ah, tu comeu Matei? Matou, matou Henrique Vou tomar dentro da liga, Fuguei. guys Fuguei da liga. Da liga Tá, eu vou passar tá? aqui liga a né? janela, agora Fuguei. Fuguei. Tô morto Fuguei. Tô dentro do guys A janela, mercado, mercado tem, um, tem uma janela aí, cara. Comi pra galera, né? Basta CT, basta CT, basta CT, guys. Pode tá ganhando pra casa, cara. Basta CT, basta janela. Comeu a janela, comeu é a janela. É ok, top, liga. Eu me cortou, me cortou, me cortou. Corto, Morto. Era ele. Pode estar, liga. Aham. Pode estar com o palácio aqui, cara. Pode também. Demolei o palácio aqui. Tô. Plantei, Costa cabe a cave meu aqui. Tá bom, vou ganhar a jungle. Tô com 10 de vida aqui, mano já tomou muito tiro, velho. Eu tenho passagem dele. Pode ter né? sido varado. Eu vou jogar pra, pra matar, eu ganhei o um x1 aí. Ok. Se ele vier a liga, paciência. Pô, uh, ele tá com um de vida então, velho. Não é possível. É, ele tomou muito varado, meu, eu acho. É. <risos> faz isso Esboca a janela, top mid. Bang pra caralho pra cegar o liga. Atira. faz barulho, eu tô indo pelo rato aqui. <risos> <risos> <risos> Tem <top mid. risos> <risos> <risos> janela aqui. <risos> Ele, voo, vai ele vai atacar a janela, ele vai picar liga, ele tá picando liga o tempo todo Aí mano. Atrás. Pode atirar, pode atirar Eita porra Rato! Rato, rato! Rato ainda, rato ainda Que susto, velho. Coração, entrei, mano Tem um rato ainda, vai subir liga Eu tá com o mirando de CT Eu <risos> subi janela aqui Eu vou... Liga, liga, liga tá. Mercado Mercado e liga Cabecinha já eu Boa, mercado, Você é mercado. mercado agora tem a janela botão, aqui, botão, tem né? a janela. Pra vocês. Tem tem que tá a janela? Pra vocês. Tá janela? Tá, tá. Tá, tá, jungle. Tá meio, mal, do nada, meio do lado, no meio do lado. com não. 10 de vida, cuidado. também. espaço. Oh. Boa. Nice. GG, galera, GG. Em pô, Quem é Atá? Quem é Mr. Nice game, nice game Já vai criar outro aí? Ó, das 31 vitórias e 4 derrotas do atar A gente acabou de ganhar mais uma delas lá É isso, tamo lá na lista ali Olha, é, quer mais, hein, ele quer mais, ele quer mais, tá, mano? Ele quer mais, ele quer mais? <risos> ele quer mais, quer mais Ixi, Falou? pô, sua voz é bonita, velho Nem tinha parado pra beber, mano Que isso, cara? Olha! sem jeito, foi bom. Fala alguma coisa sexy aí, só pra eu... Ai, meu Deus do céu <risos> Só o pra... Não, que isso, cara? Amizade, é pô. pô Fala aí, fala aí Cadê? Mano, <risos> <risos> bueno, fala qualquer coisa aí, cara. Fala assim, no cu não. Cara, no cu não. Nossa, <risos> velho!